Graça e paz, queridos. Hoje o tema é sobre tentação. Veja o que diz a Palavra do Senhor lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. A Palavra do Senhor nos diz assim... E ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14... Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça... Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que texto profundo, não é verdade? Vamos às perguntas abrangentes desta, deste devocional. Em primeiro lugar, o que é tentação? Tentação, numa linguagem bem simples, é um convite para o pecado e para o mal. É um convite que é feito, muitas vezes a gente pensa que vem de fora, mas está sempre dentro da nossa própria mente. Quais são alguns exemplos de tentação? A tentação de passar alguém para trás, a tentação de trair, a tentação de levar vantagem em alguma coisa, a tentação de não cumprir com os compromissos, a tentação é, de roubar alguém ou até mesmo a tentação de tirar a própria vida diante de uma situação desagradável. Nós precisamos entender que as tentações, elas vêm naturalmente na nossa vida e elas fazem parte da nossa caminhada. E quais são os sentimentos mais comuns numa pessoa que está sendo tentada? Né? Tudo começa com um pensamento, com um desejo no nosso coração. Seja um desejo, seja um medo, uma vergonha, uma solidão, desencadeiam as alternativas para a tentação em nossa vida. Como nós podemos ajudar um companheiro de cada jornada que está sendo tentado, é, conhecendo essa pessoa? Se você não conhece a pessoa, e mesmo conhecendo, às vezes é difícil perceber, mas quando a gente conhece a pessoa fica mais fácil a gente ajudar esta pessoa a vencer as suas tentações eu quero que você compreenda que todos nós temos tentações elas não são claras, não são evidentes e muitas vezes nem nós percebemos as tentações mas na medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor na medida em que nós vamos nos submetendo ao Senhor Ele vai esclarecendo, Ele vai trazendo luz para que as tentações venham à luz e elas sejam repreendidas e não sejam executadas. Então, perguntas específicas deste texto é a segunda parte que você recebeu aí no seu WhatsApp. Segundo este texto, né, Deus ele não tenta ninguém. Por quê? Porque Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal. Nós precisamos entender que o mal tem um poder limitado. O um poder ilimitado, o um poder soberano pertence ao Senhor. Portanto, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Vamos agora às perguntas específicas sobre esse texto. Segundo esse texto de Tiago, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15, nós temos quatro perguntas ali importantes para você. Primeira delas, Deus não tenta ninguém. Por que, que Deus não tenta ninguém? Porque Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal. Nós precisamos compreender que o Senhor é soberano E tudo aquilo que o mal intente fazer, ele depende de uma permissão do Senhor Naquilo que toca contra a nossa vida Mas naquilo que nós podemos ser tentados, o inimigo não precisa pedir permissão para o Senhor Ele pede permissão para nós né? Então nós é que abrimos porta para a realização dos, da tentação ou do pecado em nossa vida é, a segunda pergunta diz, por quem são tentados os seres humanos? E aí a gente precisa entender, né? os seres humanos são tentados pela sua própria cobiça, ou seja, é um desejo que está dentro de nós e que muitas vezes nós não sabemos que está dentro de nós. Então é importante entender que Satanás tenta os seres humanos sempre a partir da cobiça que há no nosso coração. Então, se o nosso coração é voltado, por exemplo, para a questão de dinheiro, Satanás vai nos tentar com dinheiro. Se o nosso coração é voltado ou tem uma fraqueza, né? Se há uma cobiça no nosso coração por sexo, Satanás vai nos tentar com sexo. Se for por glória, vanglória ou elogio, Satanás vai nos tentar com isso. Então, o inimigo usa aquilo que está dentro de nós e que nós nem sempre temos a percepção é, que já está dentro de nós. Então, nós precisamos... Aprender a enxergar isso para a gente poder dizer não para a cobiça que Satanás tenta trabalhar conosco, né? E como é que isso funciona? Então, ela, ela atrai e seduz ah, toda a tentação. Ela é sedutora para nossa vida e ela nos atrai, né? Agora, de quem ou do que o texto bíblico está falando? Da cobiça, né? E a cobiça está dentro de nós. Ela não está fora. Ela está sempre dentro, né? Então, qual é a dinâmica do pecado? É que a cobiça, depois de haver concebido, né? ou seja, vai no plano mental aqui, e a cobiça, assim que ela, ela, ela é concebida, ela dá luz ao pecado, ou seja, ela gera o pecado. Então, como é que funciona? A pessoa tem um desejo na, na mente, esse desejo desce ao coração, e uma vez que desce ao coração, ela já dá luz ao pecado. Por quê? Porque pecado nada mais é do que tirar Jesus do controle da nossa vida. Para um crente pecar, ele precisa dizer para Jesus, Jesus, sai um pouquinho da cadeirinha do trono da minha vida, porque eu quero pecar. Então é assim que é o pecado. O pecado, né? e a quarta pergunta diz isso, e o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. Né? A palavra morte aqui significa separação. Então, olha como é, que é a dinâmica do pecado. O pecado nos atrai, nos seduz aqui no nível da mente. Depois ele desce no nosso coração para que a gente seja levado a pecar, né? decidir a pecar. Então, enquanto está no nível da batalha mental, é uma tentação. Mas uma vez que desce para o nosso coração, nós temos que tirar Jesus do trono do nosso coração, colocar ele de lado e aí nós vamos pecar. Então a partir deste momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos cometer pecados. Né? Então enquanto, o que é o pecado? O pecado é tirar Jesus do nosso coração. E pecados é o resultado do pecado de tirar Jesus do nosso coração para a gente poder pecar. Então, esse pecado, uma vez consumado, ele automaticamente gera morte. Ou seja, independente de você é, for cometer o pecado ou não, só o fato de você ter colocado o pecado em primeiro lugar no seu coração e ter tirado Jesus do centro da sua vida, já gerou morte e você já está em pecado. Por isso que Jesus disse que, uh, o, por exemplo, no caso do pecado do adultério, Jesus diz assim, olha, a lei diz, se você cometer o pecado, será réu e réu de morte. Mas eu lhes digo que se um homem olhar para uma mulher com desejo, né, é, mesmo que ele não cometa o pecado fisicamente, mas na sua mente, no seu coração, ele já desejou. E isso traz consequência da morte. Né? Então a palavra morte aqui significa separação. Todo aquele que, que peca, separa de Deus, né? e Deus não pode atendê-lo. Na terceira parte deste devocional, nós temos as perguntas de aplicação pessoal. No que você é mais frequentemente tentado? Cada um de nós, queridos, é tentado em uma área específica. Um é na área financeira, outro na área sexual, outro na área do orgulho, e cada um de nós tem que lidar com esses sentimentos. E eu quero perguntar para você agora, quais sentimentos você tem experimentado quando está sendo tentado? Né? Quais sentimentos você tem experimentado? Às vezes as pessoas experimentam sentimentos de medo, porque elas têm medo da punição por causa do pecado. Mas às vezes elas sentem um sentimento assim de euforia, parece que os olhos delas brilham e elas não conseguem perceber que elas estão atraídas pelo pecado. Eu quero que você compreenda que o pecado é extremamente atrativo. E se a gente não cuidar da nossa mente, do nosso coração, nós fatalmente pecaremos. Algum companheiro seu já o ajudou a vencer uma tentação? Conte com quem este, como foi que este companheiro ou esta pessoa lhe ajudou, né? É importante você ter alguém para você contar a sua vida, para você compartilhar as suas tentações, para que você não venha a ser enredado, amarrado pelo diabo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela, por exemplo, é uma das pessoas que eu tenho a certeza de que Deus usa para me alertar a respeito de pecados e tentações que possam estar em nosso entorno. E ela tem essa sensibilidade, ela percebe isso e nos alerta para que a gente não caia numa presa fácil de Satanás. Depois deste estudo, o que você acha de pedir ajuda a um companheiro quando vier uma tentação? Eu, eu, como é que você sabe que é uma tentação? Uma tentação é aquele pensamento que fica ali, uma, dois, três, quatro, cinco dias ali na sua mente. Parece que enquanto você não fizer aquilo, você não sossega. Toda vez que você estiver sendo preso por um pensamento, esse pensamento tem a ver com uma tentação. É alguma coisa que o inimigo está tentando realizar contra a sua vida. E a última pergunta, como você se sente quando vence uma forte tentação e quando não vence? Né? Quando não vence, nós precisamos compreender que a tentação venceu e que nós pecamos e precisamos reconciliar com o Senhor. Mas quando a gente vence uma tentação, queridos, ah, é uma alegria muito grande por quê? Porque a gente sabe que aquilo poderia ser algo terrível contra a nossa vida, mas o Senhor esteve conosco e Ele nos deu força para vencer a tentação. Então, eu quero dizer para você da importância de nós vencermos as tentações da nossa vida em nome de Jesus. Eu falei bastante hoje? Eu quero que você se inscreva no meu canal Ative aí as notificações e quero que você compartilhe este devocional com o mais número de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ser abençoadas pelo estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, volto em outro momento com outro devocional em nome de Jesus.